Olá, sou iniciante, comecei essa semana, não consegui treinar na quinta e sexta, devido a dores nas pernas, principalmente panturrilhas. O que fazer? Diga lá, Guga. Deve estar dolorido aí, em virtude do, do exercício, né, Kelly? É, Kelly, é, tentar fazer atividades numa, numa menor intensidade, tá legal? Você pode até ir, como você é iniciante, aí até para manter... Né, a constância, para manter a consistência dos seus treinos aí, né, fazer algumas caminhadas né, dentro do tempo né, que está estipulado de treino para você ali. Então, se você, de repente, está ali com 20 minutos de treino, às vezes é para você fazer uma corrida, faz uma caminhada, faz uma caminhada moderada, uma caminhada leve ali, para permitir ali que haja uma maior circulação ali de metabólicos, para remover alguns metabólicos, especialmente ali na sua panturrilhazinha que está dolorida ali, e para você continuar se mantendo em movimento, né? Para você continuar se mantendo correndo, né? É, essa semana, né? Até voltei também a, a, aos temas de fortalecimento, né? Que a gente fez essas duas semanas aí de recesso aí, cara. Hoje eu tô todo quebrado ali do, do fortalecimento de quarta-feira aqui, meus burpee ali, os burpees ali, tríceps tudo doído aqui, o, o, a coxa dolorida, né? Então, fazer atividade de baixa intensidade ali, né? Uma caminhadinha. Né, um trotezinho um pouquinho mais leve, mas te, tenta fazer as coisas dentro do tempo programado ali para você se recuperar ali da, né, do, do, do exercício prévio ali que você fez ali, que está te deixando dolorida. Manda mais aí, Andrei. Né? <risos> ah, é disso que você está me dizendo, né? <risos> Vou melhorar isso. Bom, bom, Kelly, o negócio é o seguinte, é, como a gente é iniciante, o interessante é a gente manter uma rotina de treino e a gente entender o que é dor e o que é dor impossibilitante a dor que a gente tem que respeitar e que a gente tem que passar por cima dela e continuar. O grande ponto é a gente entender esse, esse, essa, essa questão e só vamos conseguir entender que dor é para a gente parar ou dor que a gente tem que continuar quando a gente executar o treino executando o treino, você vai perceber se você está per tá perdendo o seu movimento, o seu padrão de movimento, por conta da dor, você começa a defender, o corpo começa a compensar, você vai estar tá mancando, vai estar tá correndo torta. Se for uma situação nesse sentido, de você estar tá defendendo por conta dessa dor, que não está rolando, então o treino deve ser suspenso e você modifica essa ação e pratica outra coisa, como o Guga bem falou, faz uma caminhada ou vai pedalar, faz uma atividade, mas mantém aquele padrão de horário e de atividade no qual você está fazendo o seu exercício, para criar uma cultura no horário, para criar um, uma disciplina de treino no qual você vai evoluindo dentro daquele horário, daquele padrão. Porque para iniciante, para início de atividade, às vezes o mais complicado é a gente arrumar o horário para a gente executar as coisas e realizar alguma coisa naquele horário. E também para passar... Essas etapas de dor, de autoconhecimento, para saber e distinguir que dor é dor, tá bom? Vou te chamar aqui, Kelly, é para você falar com a gente, se quiser acrescentar alguma Essa parte coisa. Eu acho que é mais difícil mesmo, né, de entender qual dor é a dor também, né? A dor que te impede ali, né, que você está se machucando, né? E a dor que. <risos> e a dor que faz parte, que é inerente ao exercício. Isso, isso, perfeito. Kelly? Oi, bom dia, é, eu, bom dia. É, é legal vocês falarem, então eu comecei essa, essa semana mesmo, e foi o um treino de fortalecimento, de agacha, levanta, agacha, levanta, e doeu, mas eu tava meio quase aleijada, mas assim, aí hoje eu fiz a, o alongamento, é, alonguei bastante, e, e mas já tá melhor, eu também fiz massagem à noite, né? E melhorou então mas eu vou fazer na, no domingo eu tenho a, a corrida que tá marcado lá no plano de treino então eu vou fazer bem bem leve então né que amanhã já dá para andar bem beleza o que a tendência também o que ocorre é que quando você inicia atividade o músculo vai aquecendo o corpo vai aquecendo essas dores vão dissipando elas vão desaparecendo então é até bom experimentar isso dar esse primeiro passo quando o corpo tá mais sentido por conta da atividade anterior é interessante você até aumentar um pouquinho mais o aquecimento, a parte mais leve, para ver se essa dor ela passa e o corpo está pronto para você botar mais intensidade, mais carga na atividade, tá bom? Ok, obrigado. É, e, e daqui até domingo tem tempo, Kelly. Tem 38 horas aí, provavelmente aí seu corpo vai se recuperar até lá, viu? Vai ficar tranquilo aí, vai se movimentando, só não fica muito parada, deitado o dia inteiro aí. Levanta aí, dá uma caminhada, vai no mercado, vai na padaria, dá um rolê com o cachorro, essas coisas aí dão uma ajudada a você se recuperar. E, e, então, eu gosto muito de yoga. Eu continuei fazendo a yoga a parte de alongamento, assim, da, da yoga. E alongando, uhum. esticando, e, e ficou bem, melhorou bem. Show, show de bola. É bom que você vai conhecendo o seu corpo. Sim, obrigadão. Então, valeu, querido, um abraço.